Esse exercício eu chamo de telefone sem fio eu faço geralmente quando no início da aula quando as pessoas entram geralmente elas não se conhecem nos cursos e é uma forma de chegar de deixar todo mundo que elas deixaram lá fora e trazer o mundo delas para dentro da sala o telefone sem fio eu costumo fazer em roda eu boto todas as pessoas dispostas numa roda no início da aula e faço um desenho com meu dedo nas costas de uma delas geralmente eu escolho a que está do meu lado esquerdo mas não importa o lado por onde começa aí todas as pessoas de olhos fechados uma a uma vão tentando repetir esse desenho nas costas da próxima e a medida que cada um for desenhando vai acompanhando os seguintes até chegar na última pessoa, essa última pessoa eu peço para fazer esse desenho que ficou do telefone sem fio nas minhas costas e esse desenho geralmente nunca é o mesmo que do, do primeiro que eu fiz na primeira pessoa, por que acontece isso? Como funcionam essas percepções corporais de cada um individualmente? Como eu recebo toque e de que forma esse toque é passado, é buscado passar da mesma forma para o outro?